De ser perdido, ser Não, parça, nunca vai ganhar de mim, se fuder só tomando um soco nessa porra. Ó, oh, velho, eu já tô vendo quem vai dar Rage pra caralho. Eu acho que o Clayson vai dar e o Vitor, e é claro, os Zeus, um, um pouco. Um pouco? tipo, a ponta de sair da partida e entrar de novo. Não, nossa... Não, eu não entro de novo, não. Let's do ah, this. Eu já vou morrer no soco já. Nossa, a conexão tá boa, hein? Porra, não tem nada. Dá sobrinho no meu freio. Nossa, eu botei os seis É, os Zeus tá em primeiro, velho. Se achar os Zeus, mano, dá. Não. Ah, tô tá correndo, vai se fuder. Que? <risos> Haha. <risos> Nossa! <risos> Nossa! <risos> Nossa! <risos> Nossa! <risos> eu virei o Fred, eu virei o Fred. <risos> Por isso que eu falei, <risos> game. <ninguém. risos> Mas... Sei, Não. Sei, Não. Vou ah, de novo! mano. Foi do agora é, o só que... Cadê o Vitor, essa puta Tem que pegar escarola, o Vitor, Cadê mano? Nossa, é, isso? é guisado, é um guisado agora, né? Não! Não. O Ai, <risos> véio, quase, aqui. mano! Achei que o chinelinho! Eu o chinelinho, pô! <risos> sai! Sai daqui! Não, dá corpo, a corpo. Cor. <risos> Vinícius! Bateu! Lá. Bateu, Instituto, Deus tá vendo, você não vai pro céu. Acabou de marcar o seu passaporte pro da inferno, que Rosário. Passaporte pro inferno, inferno tá ligado? <risos> é o voo. Tá empatado eu com o cara, velho. Eu e você, prego. Então vamos decidir é isso aí, de né? Nossa. passou. E tá, eu prego, vai, mais prego. <risos> prego! Prego, prego! <risos> Porra, Cleusipinho, Rosário. Nossa, o um cadáver, cadáver no do cara, velho! Mano, ah, vocês não tem noção que eu vi, mano. O cara deu uma estrela, velho. <risos> porra, tá o prego. O prego tá 120, negado. Soco nele. Mas não, lento. porra. Matou, <risos> chile, <risos> <dele. Prego>. matou <risos> o chilelinho. <risos> matou o chilelinho. Isso não <risos> vai dar soco pra né? hum. O prego tá ele 150, é né, negado. O prego tá 150, tá né, tá ele é muito ruim, ele é muito ruim, ele é muito ruim. É. ele aqui, ó. Ai, velho, vai <S risos> se lascar. <risos> <risos> <risos> se lascar. <risos> não, não. É. matou ele, louco. E vocês podem matar a vontade no seu seufa agora. Tem que matar os Zeus agora, velho. Isso. puta azarinha, do do cu. É Nossa, velho. Nossa, eu vou estourar seu chinelo, Lazarinho. Cadê o prego, essa hum. do o primeiro é o prego, é o prego. Vamos pegar o prego. Tô tentando. Ah, velho, Lazarinho. Tá tô... Vai, eu aí, já tava com nítio. Ai, meu ah, Deus. velho. Ufa, graças a Deus. Te amo, velho. Eu prego. Ai, velho. Prego, prego, filho da puta burro. <risos> mata o prego. Ai, mata prego. prego. Mata o prego. Dá uma martelada no seu. Nossa, o cadáver do cara, velho. <risos> Nossa, que chinelinho, filho da puta. <risos> ah mano, eu vou parar de brincar, mano. Fechou, ah, mano. Ah não, prego. Ah não, prego. <risos> é, prego moro. Moro. Porra, Vinicius, Zarinho pisado, cara. Vai, mata, mata o prego, mata o prego. Não, é velho! Mano, porra aí tá 150 e ah, nada, Não, nossa, eu não voltei, graças a Deus! Olha como eu morri, mano! Caralho, né? ele tá na sniper, ele tá na sniper! Caralho, que porra é essa? O cara atravessou a parede! Tá lagado pra mim, não vale, mano, nossa! <risos> Conexão interrompida, pra... velho! Pra mim, também. pra mim também! Nossa, quem que tinha acabado de dar respawn e entrou não, naquela casinha exatamente. lá de... Eu ia matar o cara. Nossa, Nossa, me voltaram, mano, nossa, mancada! E vai matar o coelho. Nossa, velho. Ah, no cai soco, que porra. no soco, mata Nossa, ele. Nossa, é soco, soco, é soco. Qual que é soco. Mata ele? Qual que é ele? Aquele ele. vai morrer, Mata, Não, morrer. Mata, não. não. Aê, porra. Meu puta, puta. <risos> Meu <risos> ah. <risos> fodeu pra mim agora. Eu prego de Ai, ai, ai, eu. Fudeu da puta, eu caralho. Não, oh, verme. não! Verme! Vai, verme! Vai, <laughs> não! É o Zeus! É o Zeus do cara dos carolas! Ah, velho, eu ia pegar o Victor no corpo! Pegar no corpo do Victor? Uh, <laughs> que gay, né? <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> não! Ah não, não, Eu nunca vou prender da toca como freio! É o Zeus mano, pega é o Zeus é do corpo novo, a corpo Não é o Zeus, não pega ninguém não, não pega ninguém <risos> O Zeus tá do bem aqui, sossegado na dele, não fez nada de mal para ninguém Tá querendo aqui viver é. a vida dele sossegado Pode crer o Zeus, vamos pegar Aí Vinicius, olha eu amo, Deus, matar, É o Vinicius, é o Vinicius, tem que matar o Vinicius, Vinicius passou eu É, tem que matar <risos> o Vivo. mata os dois É o Vinicius, não sai daqui, Filha da puta que guiçado, Filha da puta Filha de uma prostituta barata com um 1 dólar, hum, para quase ela, da... aí, aí, mata na né? sniper. <risos> Boa, <risos> Ai, sai, daqui, tô... sai daqui, sai daqui. Ai, eu, tô... <risos> ver, eu, eu Nunca o prego, é. matava um o prego, prego, prego, mata o prego. <risos> E pai, aí, para, é pra matar o prego, não eu, cara. Eu estava atrás pra... do segundo, era eu, eu que estava de você. Não. Ai, caralho. Ah, merda. Não, não. não, não. Eu vou, o prego. Caramba, Nossa, prego! Eu matei os últimas 10 vezes cara. do corpo a corpo. O corpo Porra, mano. Só porque eu tinha conseguido matar o cara, velho. Vai de novo. O cara matou o prego. O cara bateu o sniper e já tomou É o prego ainda que mano. Não, puta. Porra, prego, não sabia que assim. eu ia ser. Mano, tá cara, todo mundo tá no zero e ah, eu tô mano, com o setembro. 30... voltou, véi? Eu, eu, eu tô, tô com o setembro e dez todo mundo tá com zero, véi. Porra, mano, <risos> por que você tá me batendo? Eu tô no zero. <risos> tá vendo? <bem, cara. risos> prego, <risos> hein. Vamos no prego. Prego, eu não sei. Mano, mano. Ai, tá lagando! Tá melhor já, tá melhor já. Ó, mata, mata. Ó, mata o vinho, mata o vinho. O menino tá com hum, prego. 20, coitado. O prego tá na Chega aqui, vamos não, todo mundo se encontrar aqui no, no, no respawn, onde tem o carro. Calma. No respawn ter o carro. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Quem que é ali? Ah, é o prego. O <risos> todo mundo se encontra no meio do mapa, todo mundo se encontra no meio do mapa, vai. Sai daqui, guisado, filho da... <risos> todo mundo tá zero, não sei se você percebeu. <risos> você tem dois. Bota o prego, eu quero... Eu quero um resultado aqui um Ai, me mataram, valeu Ele renasceu agora, é pra frustrar Nossa, o prego ah, me acertou um tiro de sniper aqui, porra Então, oh, não sei tá como, como velho. Não é prego aqui ali? Ó oh, o prego aqui Eu que não, não. <risos> O prego tá aqui, calma, é lá dele Calma, não calma, sei. calma, cadê o prego, cadê, o prego? cadê ele? Não Ele me matou ah! Olha <risos> <risos> <risos> aqui! Não! Não! Olha que pegue! Mata ele! Mata ele! Mata ele! <risos> ele mata ele! Ai, <risos> <ele>, Mata o frego! Mata o Mata! o Vídeo! Mata o Vídeo! Mata o Vídeo! o Eu falei que eu falei! <risos> outro lá, velho, Que desespero, velho! Velho do céu, mano, meu coração! Eu não conseguia respirar, Não é um prego, velho, é mundo, só Vamos ter ele também, que nem a gente fez com o não, prego! velho, prego um mato mato. 90 é com 90, é 90. Mata os <risos> deus. Não, eu, não, deus. Tá aqui, eu acertei um soco no prego, mano! Vai, otário! Boa. Não, eu dei, eu dei, eu <risos> Aí, velho, a mim. partida acabou de começar, vai, gente. Caralho, Ah, velho, vai Meu, se foder. Vini, vai, para cara. de jogar, seu viado. O Vini vai ter matado geral, quer ver? Mata, mata, mata o Vini. mim nem volta. Caralho, como que é? Aí, Nossa, volta véio. o Vitor, hein, cara. seu filho da puta. Os orintos, fernos, Morfântico. <risos> o cara fala com raiva do morfético. Não, mas não mata eu não, vou matar essa puta aqui ó Quem que foi, que matou? Vai, Vai tomar no seu um cú guisado Só você <risos> matar, mate... ah, ele no corpo a queria... corpo, ah, relaxa eu... Viado Nossa velho, é guisado, uhum. mano, mata ele Tem que matar o Vini, velho, onde o Vini tá? Alguém sabe? Mata o Vini, ele me matou de vídeo Ele Sim, tá, no, tá no, no mapa... Ele total, tá lá véio. dentro da casinha lá mataram já não quero saber o que destino, que, pariu, mano, você, mano. que Vai tomar no seu cu que o rasgue, zato, <risos> você, Prego! <risos> eu saindo... Mano, eu tô com 44 kills, o, tá... o resto, o outro menor tá com 77, velho. Ó, oh, o Vini é uma mulherzinha laranja e o Vitor é uma carinha é um... com óculos laranja, ó. Vai tomar no seu cu burin. chinelinho, filha de uma... Não o prego, tá porra! Usando o hack Caralho, o Clay <risos> só Vim, falou, mano! Cara, o só falou! Mentira que você ali falou, me tô tá, tá, tá, tá, tá no soco, tá no soco, tá no soco, tá no soco, tá no soco! Ai merda! Tá no soco! Caralho! Já acalmar já caralho! Meu Deus! Ele tá em mim, ele mim, tá mim, caralho! Eu eu tenho eu tenho eu não, morre, não morre! Não morre! Isso! Olha <risos> oh, o cara, tá vindo pro meio aí, ó! Tá caindo tá caindo no meio! vai vai soco, dessa puta! É que não! Tu? Não! Ah, não. Ah, não. <risos> não. <risos> eu sou foda! Eu sou foda! Eu sou ah, foda, eu fiquei em terceiro! Acabei bichos. de trocar de arma, velho! Cadê já? o Cadê O Master leva 30 e pouco aí, fiquei em terceiro, cara. Olha ele só, aí, cara. Seu cucô. Seu cocozão. Cocô, cocô, cocô, cocô, cocô, cocô. É mole, cê é, é. é um cocô mole, sou cocô é mole, e verde, e tem milho, sou lixo, cocôzão. Olha pra esquerda, Vitor, olha pra esquerda. Ah, velho então, volta o mano tá. cu esse Pelo cara, velho Não dá pra ver o que eu chama o chinelinho aí. Porra, <laughs> ninguém sabe falar nenhum nome Véia, ninguém sabe falar nenhum <laughs> I <laughs> <laughs>